Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje eu estou começando um desafio que o meu amigo Jimmy me propôs. Se você quiser entender o desafio, eu vou deixar o vídeo aqui que ele explica nos cards. E vão ser 30 dias de vídeo todo dia. Então hoje, o primeiro desafio é falar três coisas que eu sou muito boa. E a primeira delas é comer. Eu parei de gravar o vídeo um pouquinho pra fazer uma coisa que eu faço muito bem. A segunda coisa que eu sou muito boa é em falar, conversar, ouvir e todo esse tipo de coisa que vocês que envolve relacionamento. <risos> E a terceira. <risos> a terceira coisa que eu sou boa é fazer planos, organizar, fazer lista, fazer um projeto. Tudo isso eu sou muito boa. Eu sou muito boa em fazer planos e listas, mas eu não sou boa em executar. Ah, vejo vocês amanhã no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Três coisas que eu sou muito boa. Coisa número um, comer. Coisa número dois, comer. E coisa número três, comer. Pronto, resolveu o vídeo. <risos> é isso, acabou. Beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.